E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Terça-feira de muito sol, dia bonito. Algumas nuvens de vez em quando pela manhã, mas nada que atrapalhe a boa condição do tempo. Ar seco toma conta do sul e do sudeste. Tá tudo limpo, não tem nada pela frente, pelo menos por enquanto. Para variar, chega o fim de semana tendência de mudanças no tempo Mas por enquanto é sol e temperaturas em elevação durante o dia Amplitude térmica, agora é outono, a gente nem sente o frio ao amanhecer mas ele está aí porque rapidamente o calor se desprende na atmosfera depois do pôr do sol e com o céu limpo, baixa a temperatura, fica aquele clima parecido com o deserto, né? Durante o dia esquenta para valer, de noite esfria para valer também. Tempo de sol, elevação da temperatura, não esqueça de tomar muita água porque vai ficando cada vez mais seco nesses dois próximos dias. Um abraço a todos! O aumento tempo!